The cat sat on Hoje vamos te mostrar um funil de marketing milionário validado. Como aprendemos na nossa última dica da semana, um funil de marketing é uma sequência de etapas planejadas para persuadir o seu cliente a comprar da sua empresa. E hoje vamos mostrar um modelo de funil de marketing digital validado e que comprovadamente gerou milhões de vendas para diferentes empresas. Como muitas coisas na vida, o simples funciona e você ficará surpreso pela simplicidade desse modelo. Nele, temos um vídeo atraindo seu público-alvo nas redes sociais. O público clica para uma landing page persuasiva com um outro vídeo, onde seu público pode entrar em contato com sua equipe, que vai conversar com essas pessoas e fechar as vendas. Gostou? Nós podemos implementar essa estratégia na sua empresa também. Converse com a gente!